Nós chegamos lá, ok? Eu o Brian nas se só okay, que em frente ao gancho. Ah, já passámos essa fase. Levanta-te lá, meu E então. já agora, se tu, por exemplo, se eu tivesse aqui o ovo, o outro, o ovo dragão, do outro Red Dragon, o que é que tu fazias com ele? Se fosse fosses embora, te levavas o ovo contigo, tomavas conta dele? Ou, ou o que é que achavas disto? Primeiro punha o pé em cima do ovo, hum. eu seguiria fritá-los todos. Exatamente, pronto. E solução... depois isto era tudo meu. Claro. Já certo. assim, não é porque eu não quero portaques. Ah. Exatamente, Prá, acho que é uma solução muito inteligente e concordo. E o Brian, neste momento, já tem os colhões a soar, mas. Poker face, é? Então, é assim: a cidade precisa de ti, né?, para sobreviver. Papá. Só que tu estás a ficar grande e forte, eles não têm propriamente forma de parar, né? E yeah, a partir de agora tu começas, já, começas a ser um, um perigo. Se eles virem que não te conseguem controlar ou que tem outra, outra forma melhor, eles, eles vão se tornar um inimigo teu. E agora o Brian aqui está a tentar apelar à ganância deles. Eles estão desesperados para ter aqui, ter-te ti ou ter um dragão? Uh, eles andam à procura do ovo, eles não sabem onde é que o ovo está. Tu então, podes aproveitar e lucrar-me com isto, se tu quiseres, porque eles dependem de ti. Não tem nenhuma forma de te substituir, então tu basicamente, tu tens a tua mercê. Tu, se quiseres, podes cobrar uma paragem de dinheiro e podes fazer um acordo com os reis. E o plano que eu tive, e vê lá o que é que tu achas, porque tu e aqui mais uma vez o Brain apela tipo, a, a, ao orgulho do gajo como tu és uma criatura tão forte e inteligente assim. o que tu podias fazer, se tu souberes assim de uma fonte vulcânica aqui perto tu podias talvez cavar, mudar o fluxo da lava para passar aqui perto o fluxo da lava servia para, para as forjas deles ou seja, em vez de seres tu a ter de fazer fogo eles aproveitavam o fluxo natural né, do, do planeta e podias cobrar uma quantidade de gold brutal aos gajos e depois, pronto, não só ias em liberdade, eles não te atacavam, escusavas de arriscar, estás a ver, pá, tu és forte, senhor, mas eles também são muitos, estás a ver, são, aquilo é uma praga de insetos para ti, mas é uma praga na é mesma. E o gajo tipo revira aos olhos e diz: isso tens razão, estes gajos são mais que os mães. É, exato, exatamente, porque lá estava, se, se fosse só um de cada vez, era piners, né, mas, mas pronto, aquilo é. é complicado. Se fosse em 10, o tipo, gajo risco se bem alto. <risos> mas pronto, portanto, isso era o que eu tinha pensado. Agora, lá está, é contigo, pronto, não sei, o que é que achas? Talvez dê para abrir um túnel de um aqui próximo. Agora, quanto é que isso vale? Eles que me façam a melhor proposta. Pá, acho e que é isso, acho que eu, tu, se chegas ao pé um deles, yeah, quando quiseres, diz que a ideia foi tua, estás a, nem precisas dizer o meu nome, porque assim também não me arranjas problemas. Hum. Pronto, se quiseres fazes tua proposta e puxas tu logo e tu esperas que eles façam a não tua deixa. oferta estás não, não, eu não vou fazer isso vou fazer isso se vai pôr numa posição de fraqueza obviamente ok ok tens razão, fácil. tens toda a razão então pronto, aqui o Brian já não puxa mais ele sabe do okay. plano, agora o Brian só tem de manipular os Dwarves para fazerem virem eles com a proposta se me chegarem nesses termos e com uma aqui em cima da mesa eu aceito pronto, ok, a primeira fase do plano não está má, não está nada má portanto, fixe. A gente vai sair, e a gente agora vai falar com o Rei, né? Mas ao antes de uhum. falar com o Rei ou qualquer coisa, eu quero falar aqui com o bacana, o Ministro de Economia. A vossa guia aqui dentro leva-vos, e entretanto vocês passam por este sujeito e ela... Senhor ministro, o ministro. Tem dois minutos só para, para lhe dar uma palavrinha. Peço-lhe como um favor pessoal. E ele fica assim, tipo, revira os olhos e... Ok, sim, se tu pedes como um favor pessoal, Sim, usem bem o vosso tempo. Ora bem, senhor ministro, eu sei já que o vosso lema é este, é Big, big fan Big Women, Big Money. E agora okay. é assim, vocês trabalham 364 dias do ano, 12 horas por dia, bom. Claro, só os do Ergar é que trabalhar a este ritmo, 12 horas por dia, espetacular. Obviamente, obviamente. E agora é assim: se a gente for ver assim um gráfico, por exemplo, do rácio da população que está empregada, neste caso isto é dos Estados Unidos, que é assim um. é uma, é uma, uma terra lá, não é do Underdark, vocês não conhecem. Da população inteira, 61% está empregada. E agora é assim: desses 61% de população que está entregada, e eu aqui fui ver estatísticas de 1860, que era um ano onde ainda havia escravatura, ok? Ok. Então o que é que a gente repara? desses 61%, 6% da malta que trabalha, está a trabalhar aqui em minérios, em processar e fazer materiais, fazer... O gajo né? está extremamente impressionado, está assim com os olhos abertos e puxa umas cadeiras para vocês e fica... Ok, podes continuar. É, sim, sim, senhor, meu, meu, meu, meu caro senhor ministro. E vamos dizer que vocês têm à volta 12 mil population free, ok? Vamos dizer que só vocês têm para aí 3 mil escravos aqui a trabalhar para vocês. E portanto, o que é que isso indica? Indigo que vocês têm 15 mil pessoas, 61% estão a trabalhar, desses 61%, a 16% é na indústria, 12 horas por dia, 364 dias do ano. Significa que por ano, Gráculos tu consegue fazer 6 milhões e 400 mil horas de trabalho. 6 milhões e 400 mil horas, isto é muita hora de trabalho, vamos dizer, só porque sim, vocês faziam um gol por hora, significa que esta cidade consegue produzir 6.3 milhões de gold por ano, isto é muita massa, isto é muita massa, mas sabem que mais? Esta massa pode aumentar 12 horas por dia que a gente está a trabalhar. Qual é o problema? O dragão, né, tem de dormir, trabalha 12 horas por dia para ligar forjas, depois tem de enanar, né, não Certo, não pode e ser. o gajo gosta muito de ir caçar e sair ele... Eu... Exatamente. Ah, se fosse um doergar. Claramente é que um, um, um bottleneck, ainda por cima ele agora está a ficar mais selvagem, é difícil de controlar, não é muito fácil de o substituir. Portanto, qual é que é a solução para nós aumentarmos os lucros? A solução é nós eliminarmos este bottleneck, que é criado pelo dragão. E como é que a gente pode fazer isto? Matamos o dragão? Não, pois. É sim, podíamos fazer isso. Mas, mas, isso, Cara, isso não acelerava. Ok, ok, faz sentido. Não tinha pensado essa parte. E, e, e agora diga-me lá você, o que é que você achava, já viu-se o dragão, por exemplo, que a se uns túneis até à lava, que há aqui uns vulcões aqui ao pé, de forma a que a lava chegasse aqui, significava que vocês podiam ter lava constante. Vocês já não precisavam do dragão. Podiam matá-lo ou ele podia -se ir embora. Estava à vontade, não era preciso substituí-lo. Ficavam para sempre com o ritmo constante de lava. E agora vejam só, faz conta que vocês, porque não querem entrar em briga com o dragão, né? porque Embora vocês claramente o conseguissem derrotar, ele se calhar matava-vos uns tantos. E matar pessoas, isso é prejuízo. Vamos dizer que em vez disso, vocês pagavam ao dragão para fazer isto. Fazemos o um investimento inicial, vamos dizer 100 mil gold. 100 mil gold parece muita tá gold, não parece? Sim, é Exatamente, mas agora repare, se a gente fizesse isso, vamos dizer que a quantidade de horas que se podia trabalhar por dia duplicava. Dias já trabalhar 24 horas por dia. A rodar turnos e na seguia, vamos dizer que tínhamos um aumento de lucros de 80%. Então agora repare, vamos ver, esta linha vermelha, se calhar eram os lucros atuais de Gráculo Mas se a gente fizesse isto que eu estou a dizer, olhe só o que é que podia acontecer. Havia assim aqui um pico, mas olhe, em menos de 3, 4 meses estávamos a duplicar o dinheiro que aqui vinha, está a ver? Você pode ser o Ministro de Economia mais famoso aqui de Grátios Tudo, está a perceber? Pode ser, olha, pode, acredito, já sabe, Big fan, Big Women, Big Money. Pense nisto, você pode levar esta cidade ao próximo nível. Sim senhor, e eu aperto-lhe a mão como, como se o gajo já tivesse a concurrar O gajo está sempre meio que a boca aberta a apertar-te a mão A vejo que ele está a fazer um o e de cabeça uhum. E o gajo Não, só há aqui uma falha no, no, Nos teus números que é A produção não vai duplicar Porque nós não temos o dobro das pessoas nunca Portanto, digamos uhum. que, o, que a produção aumenta 50% Já é, é, é uma coisa ridícula É, e isto em conta que o Asmiki Estávamos 16% da cidade A trabalhar nisto vocês sim, possivelmente somos são mais. Vocês devem ser muito. Eu usei isto, isto é os valores baixos, está a ver? Está bem, isto parece-me um bom plano. Eu vou elaborar isto um bocadinho mais. Vou apresentar isto ao rei. O gajo estica-te a mão. É bem estranho um doergar, um dwarf, do um do esticar assim a mão de agradecimento a um elfo. Estica-te a mão, aperta-te a mão e diz assim: Tu para um elfo. Ah. Sim, senhor. Respeito. Põe a mão em cima do ombro da Erde, parece-me claramente foi uma boa escolha quando te elegeram para chefe da guarda, apesar da tua idade e de seres uma mulher. <risos> Dá-lhe uma palmada nas costas <risos> e vira as é. costas. Que sexismo, pô, é. 2020, que é, velho? <risos> Isto quebrou,